que nas eleições desse ano teve recorde de pessoas usando o nome social no título de eleitor. Daí eu fiquei me perguntando, né? O que, que é isso, nome social? Então, o nome social é o nome pelo qual a pessoa transexual, transgênero ou travesti se identifica. Porque muitas dessas pessoas, ou até a maioria, elas não se reconhecem pelo nome que está na certidão de nascimento ou no RG, por exemplo, tá ligado? Nossa, que massa e legal, né? Que ainda dá para colocar no título de eleitor esse nome social. É massa mesmo. Transgêneros, travestis e transexuais não precisam passar por constrangimento na hora de exercer a democracia. O eleitorado que passou a usar o nome social aumentou 373,83% em quatro anos. Isso significa que nas eleições do ano passado, mais de 37 mil pessoas optaram por serem identificadas pelo nome que são reconhecidas. Dá para incluir o um nome social no título de eleitor? de forma rápida e é por esse nome que mesárias e mesários vão se referir a essas pessoas na sessão eleitoral. Quer fazer a solicitação? É muito fácil. Acesse aí, tse.jus.br. Na aba Serviços, clique em Autoatendimento do Eleitor. Depois é só ir na opção Inclua seu nome social. Você vai precisar dos seguintes dados. Título eleitoral, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai. É só prosseguir preenchendo as informações pedidas até concluir a solicitação no título net. E uma informação importante. Menores de 18 anos também podem solicitar a modificação, desde que já possuam o título de eleitor. Ó, oh, esse assunto nome social é importante mesmo, né? Mas é. bora pro que realmente importa. Vamos parar de preguiça. Não, segura um pouco. Vamos, pô, vamos conversar. Não, não, vamos... Meu Deus. Vamos conversar, menina. Tanta coisa ainda sobre cadastro eleitoral pra gente falar. Ó, oh, lá vai ela. Parece o, Bolt, o jeito de fitness. É bronca, viu? Espera aí, minha.